Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática Dizem que felicidade incomoda, a felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração mas nada disso começou ontem. As semanas, começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Grisma e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo ouvir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa ou um fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no um bódomo no Bernabéu ou onde eu quiser Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini